Muito bem, gente. Muito bem. Chegando por aqui mais uma vez, né? Com mais um documentário, né? É mais um documentário hoje para falar da famosa CG. É mais tarde Titan, né? É aquela muito conhecida no Brasil, inclusive a mais vendida, né? É durante todo esse tempo, né? É, a mais vendida, a mais usada. É, você sai na rua aí, ó. Cada 10 motos eu posso arriscar em falar que você, pelo menos, é umas 8 aí, você vê aí que é a CG ou a Titan, né? Tanto faz, né? A CG foi a primeira, né? Depois foi mudando aí o nome, né? É, foi modernizando e chegou aí a Titan, né? Hoje está é, na Titan 160, né? Antigamente era CG apenas, né? Mas antes de começar o vídeo, deixa eu te falar é, algo muito especial, né? É, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, né? É, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário E não é só isso, né? Para você que acompanha o nosso canal, para você que nos ajuda, não é o suficiente apenas o like, né? É, você tem de assistir todo é, o vídeo até o final, porque tem muita gente que acha que o like é o suficiente, né? Entra aí, ah, tamo junto, mais um like. Isso não é o suficiente, você sabe disso, né? Principalmente você que está começando o canal... É, like não vai te chegar às horas determinadas pelo YouTube para você começar a ser monetizado, né? Então, é, tira aquele espaço de tempo, assiste direitinho aí, né? É, assiste o vídeo é, certinho até o final e você vai estar nos abençoando, você está nos ajudando, né? Pois quando eu visito o seu canal, eu visito aí o seu trabalho, eu assisto até o final também, né? Deixando o like e deixando um comentário também, né? Para que venha nos ajudar a espalhar aí o canal, o, o vídeo aí para todo o Brasil e o mundo, né? Então não se esqueça, deixando o seu like, deixando o seu comentário e, e deixando rodar aí até o final o vídeo, para que venha ajudar o trabalho do professor também, tá bom? Vamos lá! É, então tá bom, vamos lá, um abração pro Felisberto, né, que também tem seu canal no YouTube e está aí na luta, na peleja O Felisberto e a Gabi, é, o nome do canal do, deles é O Felisberto, né Você é, quer dar um pouco de risada? É só procura o canal do é, O Felisberto depois E dá uma acessada lá que você vai gostar, é coisa boa, eu recomendo, tá bom? Vamos falar um pouquinho da CG, né? É, o Brasil começou a fabricar a CG é, em 1976. Olha só, olha como é que ela era bem diferente de hoje, né? É bem diferente de hoje. A modernidade, às vezes, né, traz é, coisas boas, mas também traz desacertos, né? Traz desacertos, traz é, uma, uma máquina mais, é, como diz... Mais fraca, né? Mais fraca em certos sentidos. Ah, por que mais fraca, professor? A minha é, atinge 150. Eu sei, né? Ela corre mais, né? Corre mais, é, é mais bonita, mas também tem suas fraquezas, né? É, em 1976, você pode ver aqui na foto que eu estou mostrando para você, você pode ver que é, até o... o até o paralama, né? O paralama da frente e o de trás, você pode ver que era inox. É, a, a moto era, era pesadinha, viu? Pequena e pesadinha, porque tinha muito mais metal do que hoje, né? Hoje é quase tudo fibra, né? Olha só, paralama de inox, super reforçado, né? É igual os carros de hoje, né? Você sabe muito bem que os carros de hoje é, é quase tudo fibra, né? Quando bate... É, a, a possibilidade maior né, do passageiro ou do, do motorista né, vir a óbito, né? É, porque se bate em fibra, arrebenta tudo, chega até no camarada, né? É, chega até no camarada e arrebenta ele também. A moto já não é por aí, né? Porque você sabe que a moto, o para-choque da moto é o, é o próprio cara mesmo, né? É, bater, então, tanto faz as novas como as, as antigas, corre um risco danado, né? O trem é bom demais da conta, né? Quem gosta de moto, igual eu sempre fui apaixonado, tive moto muitos anos, né? É, acabei de se desfazer da minha, né? Porque a idade vai chegando, as vista vai, vai ficando mais escassa. Então a gente tem que ter mais juízo, né? Tem que saber o tempo de começar e o tempo de parar. Aqui você vê na foto aqui, o tanto para a lama traseiro como o dianteiro era de inox. Olha só que beleza! É, aí você fala, poxa, mas é muito cafona, né? é A época, meu filho, ó, era da época, entendeu? Na época era chique demais, em 76, quando ela começou a ser fabricada no Brasil, é, um sucesso tremendo, principalmente, ela embalou aí no sucesso, viu, Felizberto? Ela embalou no sucesso, principalmente pelo, pela situação né, é, que vivia o Brasil na época, né, de um combustível muito caro. E essa bichinha, segundo a fábrica nos informou, é, informações da fábrica mesmo, ela conseguia fazer 57 km com litro, hein? Meu Deus do céu, é 57 km com litro. Isso é informações da fábrica, né? Peguei lá no site da fábrica, entendeu? Se você é o metido a espertalhão e gosta de contestar, é, aí já não é problema meu, né? É que eu também não sou desta época. Mas temos informações dos próprios fabricantes, tá bom? É, deixa eu ver, que mais? 57 km com litro. É, tem um detalhe também, né? É, apesar de os paralamas serem inox, olha aqui, ó, mais pesada, mais pesado, né? Que hoje é tudo fibra. É, a moto era bem simples, é bem simples, né? tecnologia, evidentemente... É, era bem mais simples do que hoje, mas embalou, fez sucesso tremendo, né? Logo no lançamento, inclusive pegaram para garoto propaganda, sabe quem? O grande Pelé, né? É o, fut, o jogador de futebol que na época é, era mais estrela do que hoje ainda, né? Hoje ainda é bem lembrado, mas em 76 ele estava no auge. É, pegaram para fazer a propaganda da bichinha, né? É muito bem. Vamos, é, seguindo, né, vamos mostrar alguns detalhes desta bichinha, né, é, dessa, dessa moto, né. Não vou falar bichinha não, senão vai dar problema depois, né, o pessoal vai ficar chateado com a gente. É, ela tinha várias cores, né, no, no lançamento, essa aqui era uma das cores, né, é, mas foi fabricada em várias cores, azul, amarelo, é, muitas, muitas cores, foram fabricadas milhares, né milhares, milhares, milhares. Vamos é, mostrar um pouquinho aí das peças. É, eu lembro é, eu, é, um certo tempo, né? Em 2010, quando eu fui comprar a minha Titan, é, que eu tive uma oit, 1981, que era ainda era desse modelo, né? Que você está vendo na foto. E tive uma 2010. Eu fui comprar uma uma Titan 2010. Na época estava lançando aí uma marca nacional. Eu não vou comentar o nome da marca, né, que, como diz, não vou defamar o nome da marca Mas eu fui no, no mecânico, né, que é, praticamente prestava serviço pra mim O tempo que eu tive moto E o mecânico, eu, eu perguntei pra ele, rapaz, ó, a marca tal tá fazendo uma promoção especial, né E tem umas motos bonitas, o que, que você me aconselha? Olha só, gente, olha a diferença, olha a diferença da coisa, né o mecânico falou o seguinte, ó, o seguinte, eu vou fazer apenas uma ilustração para você. É, entre comprar uma CG77, se você achar ainda, isso foi em 2010, e comprar essa marca zero quilômetro, eu te aconselho comprar 77. Olha só olha só a qualidade da coisa. né? A Honda sempre teve em primeiro lugar... E entre comprar uma zero dessa marca nacional, o camarada me falou para comprar um 77, hein? Entre 77 e 2010 tinha chão, hein? É, a coisa é séria, viu? Você que tem a sua Honda, é, você tá com a bola toda aí, viu? Que até hoje é a melhor do Brasil, né? Com certeza. Vamos lá, vamos prosseguindo, vamos mostrar algumas curiosidades da CG Setenta e seis mil novecentos e setenta e seis. Vamos lá! Muito bem! É, olha só! Olha, olha só! Esse era o painel, né? Era o painel da CG setenta e seis. Que diferença que isso tem hoje, hein? Meu Deus do céu, né? É, o um painelzinho bem simples, é, bem humilde, né? É, olha só, e também, né, tinha alguns detalhes que a molecada aí não conhece, né? É, hoje em dia, né, tem o um marcador de gasolina, é, em 2010, por exemplo, né? É, tinha o um marcador de gasolina aí do lado direito, né? É, do lado direito. É, o ponteirinho marcava quando o seu tanque estava cheio ou quando o seu tanque estava aí para acabar a gasolina. Naquela época não tinha isso não, viu gente? É, não tinha isso não. É, a, a, geralmente a, a, as, as motos não pegavam muita estrada na época, né? Eu acho que eles não acharam necessidade de colocar marcador de gasolina na época e tal, e tal e tal, né? É, aqui você pode ver um painel simples. Aqui do lado direito um contagiro, né? para você, é, você ver, se você tá dando muito porrito na moto, eu não tava, né? É, até onde ela ia aguentar. É o velocímetro aqui do lado esquerdo, marcando aqui embaixo quantos quilômetros ela foi rodada. E também, no máximo, 120 quilômetros, né? É, eu não acredito que chegava a 120, não, né? Só se for ela zerinha, zerinha, né? Eu mesmo, eu, a minha 81, mesmo com o motor feito, é, não passava muito do 100, não. né é, O 100 era, era o máximo que você podia dar aí na, na pista, porque ela vibrava muito. É, bateu o 100, ela vibrava demais. Pensa num trem atrapalhado, né? É, eu acho que não foi. Ela tinha força, mas não tinha é, velocidade, né vibrava demais. Da conta tava, parecia que explodiu o negócio. Mas você pode falar, poxa, mas você está lascando por porrite na, na CG, né? Está falando mal? Não, não estou falando mal, né? Era uma moto construída é, para o ano de 1976, né? De 76 até 1982, praticamente não mudou muita, muita coisa, né? Era o mesmo modelo e o mesmo esquema, né? É, a minha era 81, no caso, eu nunca cheguei a pegar uma 76, mas eu não, eu não creio que seja muito diferente não, né? É um painelzinho, principalmente. Esse painel aqui, eu lembro que em 81 eu mandei refazer, restaurar a minha. E era tudo muito caro, né? Tudo muito caro. O pessoal aproveitava é, para é, cobrar muito caro, para poder deixar perfeitinho. Você vê aqui, é, ainda tá, a foto está meio, meio estranha, né? Mas você dá, dá para ver é, no velocímetro, né? É, até aqueles... Aquele lugarzinho aqui de seta, né? Quando você dava seta, piscava lá, né? Aqueles pisca de seta no próprio velocímetro, né? É, era uma coisa muito simples, mas funcionava, hein? Pensa numa moto que não dava problema, não dava mecânica de forma alguma, é, além de ser econômica. Por isso que pegou tanto, né? Foi tão fabricada no Brasil, né? É, a tecnologia dela... é Praticamente, os mecânicos não faziam quase nada, né? Porque não tinha, não tinha o que fazer. Era trocar pneu e colocar combustível, mais nada, né? É, também, é um detalhe, né? Quatro marchas. Quatro marchas e todas para baixo. Felisberto, Felisberto, você que é fã de moto, é, você já pensou? É, quatro marchas para baixo. É, a, quando você queria desengatar ela, né, deixar ela desengatar até é, o pedalzinho lá em cima, né? É o pedalzinho lá em cima Aí você ia engatar a primeira pra baixo, segunda pra baixo, terceira pra baixo E a quarta é a última lá embaixo também, né? Totalmente diferente das, das de agora, né? Que geralmente você, é pra engatar, né? É, pra engatar, é a primeira lá embaixo, e depois tu vai lá e puxa, né? É, puxa, vai engatando pra cima, né? É tudo atrapalhado, né? É, parece que é coisa de português, negócio né? aí. Assim? <risos> ai, ai, ai, deixa, não, não eu vou, vou falar isso não, né? Que senão os portugueses vão ficar bravos comigo, né? É, vai ficar bravo comigo, aí vai dar problema, né? mas vamos lá vamos para a próxima etapa né vamos mostrar mais uma curiosidade que a molecada principalmente nunca viu e nunca viu nem não tem nem conhecimento né só aqueles mesmo pulsador né que já pegou uma relíquia dessa na mão vai conhecer o que eu vou mostrar agora para você né você é amante das motos então aguarde aí ó Vou mostrar a próxima foto, você vai ficar de boca aberta. Vamos lá, então. Vamos para a próxima etapa. Hein? Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá. Olha só. É, olha só, você está vendo aí, é, esse pedalzinho aí. Está é, estranhando, né? Está estranhando, evidentemente. Isso aí faz muitos anos, né? É, faz muitos anos. Ah, essa, essa magnífica máquina aí tinha pedal é, de câmbio duplo. É aquele, é aquele famoso pedalzinho, Felizberto, que estraga os nossos sapatos, que estraga o seu tênis, é que você tem que ficar colocando é, o pé é, de baixo, é, do pedalzinho lá para voltar a marcha, que hoje é apenas a parte da frente né, do pedalzinho. É, nessa época aí tinha pedal de câmbio duplo, ou seja, é, você não precisava ficar colocando o sapato ou o tênis debaixo lá do pedalzinho. Né? Você simplesmente ficava com o pé de ba em, em cima dos dois. Quando você ia voltar a marcha, é, o, a parte é, do salto do sapato. Simplesmente cutucava ali e voltava. Quando você ia acionar a marcha, engatar é, o, a parte da frente do sapato ou do tênis, engatava, né? Olha só que maravilha. É por isso que eu falo, né? Às vezes a tecnologia é, ela chega para ajudar e também para estragar. Né? É porque eles tiraram parte, a parte dupla do pedal, né? não sei porquê. E hoje em dia é o que mais acontece, né? Você estraga seu sapato, você estraga seu tênis com o tempo, porque marca tudo, né? Marca tudo. É, o tipo de calçado mais ideal hoje para andar com moto, para não se estragar, é a bota, né? É, eu gostava demais de andar de bota para não estragar. Se, se você andar com tênis, é, com o tempo acaba estragando, né? Esse bendito desse pedalzinho. E se você andar com sapato, sapatinho preto acaba formando aquela marca, né? Você tem de ficar, ba... é, ficar é, engachando quase direto para esconder e acaba né, acaba danificando aquele, a, aquela parte do sapato, né? Infelizmente é um probleminha que é, deixaram a desejar aí, né? É, voltando é, sobre os paralamas, né? Os paralamas da época, é, tanto da parte da frente como de trás era espetacular, né, espetacular, esse negócio era pesado, rapaz, hoje você pega aquele paralão de fibra, aquilo ali, o primeiro impacto, é, se a moto cai, é, já quebra tudo, precisa jogar fora e comprar outro, olha só, né, olha só como é que a modernidade, eles fazem um negócio praticamente descartável, né? naquela época não, né, é naquela época se acontecesse de você é, bater, é, cair com a moto, simplesmente dava uma ralada, é, ia lá, né, o pessoal restaurava o paralama, porque era metal, né era um tipo de inox eu lembro que a minha CG81, quando eu comprei ela, ela tinha um sinal né, que provavelmente alguém bateu na traseira e deu uma pequena amassada né, no paralama de trás, mas os camarada foram lá e voltou no lugar né? é, um cara bom de serviço ia lá e voltou no lugar e praticamente ficou inteiro de novo, né? E a 2010, eu tive a infelicidade de, de, um, de um atrapalhado, de um jumento bater na minha traseira Eu estava parado no sinal vermelho E a primeira coisa que rebentou, é, a primeira coisa que foi para o espaço foi o que? O paralama de trás, que é fibra, né? E na hora que bateu no chão a moto, o paralama da frente também quebrou, né? Olha só a, é, a fraqueza que é os carros e as motos de hoje, né? Pode ser bom, pode correr mais. Mas na hora que você bate, né? É, você se rebenta tudo, né? Porque não tem firmeza nenhuma. Inclusive, é, tem o famoso mata-cachorro da época, né? É, quando a moto foi lançada, tinha um mata-cachorro que hoje nem se vê mais nada, né? Nem, nem se vê por aí. É, se diz que é cafona, né? É, eles falam que é cafona... É, a, o, o antigo mata-cachorro, mas que lá aliviava muito, né, quando a, a às vezes você caía com a moto é, o mata-cachorro batia no chão e, e, e livrava a tua perna de se rebentar tudo, né, é a tecnologia ajudando e atrapalhando muitas vezes atrapalhando, né é, muitas vezes atrapalhando porque o camarada perde a vida, porque não tem um negócio mais reforçado como tinha antigamente Música Mas é isso aí, gente, vamos seguindo, vamos seguindo com a história da CG Titan, né? É, muito bem, passando aí a próxima foto, é, você tá vendo aí, né? É, estou mostrando aí o que que é o mata cachorro É, o pessoal mais jovem, né? Não faz ideia do que é, tá vendo aí, ó? A setinha vermelha apontando ali era aquele, aquela peça de metal ali, bem, por sinal bem forte, viu? Por sinal bem forte, que se você atropelasse o cachorro, ou passasse alguma, algum engastaio ali, é, te livrava bastante de uma porretada né? É, depois foi modernizando um pouquinho, né? até que então a, as fábricas tirou o mata-cachorro né? É, dizendo que não tinha utilidade, né? Mas... É, o que que acontece né? As fábricas vai, vai tirando né para poder é, fazer economia né ficar mais barata a fabricação e o preço continua o mesmo né é o marvado do preço eles não abaixam, viu é uma judiação né vamos lá passo para a próxima foto aí é para mostrarmos aí como que era o pisca né pessoalmente eu não gostava desse tipo de pisca né redondinho bem fajuta quebrava fácil né é, quebrava fácil, que inclusive quando eu adquiri a, a 1981 E já era antiga, né? Quando eu, eu comprei uma 81, mandei restaurar, evidentemente Isso era em 1990 já é, Eu mandei trocar, né? Mandei trocar esse modelo de mais pra frente aí do vídeo Vamos mostrar aí o modelo do pisca Mas esses, esses pisca redondinho aí, era muito frágil, frágil demais, né? Quebrava à toa, à toa, viu? É, aí deixou a desejar mesmo, tá bom? Muito bem, e falando também, né, olha só, essa foto aí, o pedal, é, é, na época é, nem se sonhava, né? É, nem se sonhava uma partida elétrica, né, igual tem hoje. Aliás, a partida elétrica foi, acho que foi aparecer na, na CB. É, vamos, é, vamos falar um pouquinho mais, é, além desse vídeo, né, sobre a CB400, que é, é, apareceu a... a Primeira partida elétrica, né? Mas antes era esses pedalzinhos aí, né? Esses pedalzinhos aí, é, dava cada coice na gente. Que eu vou te contar um negócio, viu, Felizberto? É, se o treino tivesse bem sincronizadinho, bonitinho, na hora que você ia dar uma pedalada, te dava um coice que te quebrava a canela, viu? Não, quebrar não quebrava, não, né? É, mas machucava legal, viu? Era igual as antigas lambretas, viu? É, igual as antigas lambretas aqui, mais pra frente vamos fazer um vídeo sobre as lambretas antigas, né? É, que também foi muito bom para sua própria época, né? Mas nem comparação, né? É nem comparação com a CG, com as motos de hoje e desta época mesmo, de 1976. Vamos seguindo em frente, gente! Tem muita coisa ainda a ser revelada, né? Muita coisa pra mostrar pra você você que está acompanhando aí este vídeo, tá bom? Vamos que vamos! Música Muito bem, pessoal, vamos lá para a segunda e última parte aí do nosso relatório, né, sobre a CG-125, né? É, muito bem, esse modelo, é, ela ficou conhecida como CG Bolinha, né? É, ela pesava apenas 94 quilos, né, super leve, e foi fabricada de 1976 até 1978, aonde... Ganhando outros formatos né? é, Outras Tecnologias, por exemplo O garfo da frente É o garfo telescópico né? É, e assim por diante Tá bom? Vamos seguindo Vamos seguindo, vamos falando mais Da CG125 Um sucesso No Brasil e no mundo <música> 1977 eles resolveram lançar a 125 ML. É uma moto espetacular, né? Inclusive você está vendo aí na, é, a foto dela agora, né? É, praticamente foi a que lançou aí aquele freia disco é, na parte da frente, né? Na roda da frente. Olha aí que maravilha! Praticamente toda estilosa, né? Modelo luxo. Essa foto aí é uma foto original aí da propaganda da época. É, uma foto é, que realmente é, não deixa a desejar, né, pela qualidade do, do veículo, né? Eu tive o prazer de dar uma volta numa moto dessa ainda, não nessa época, né, mas sim nos anos 80 já mais muito boa, de ótima qualidade, é, já com cinco marchas, né? É cinco marchas, câmbio de cinco marchas, é, desse momento em diante, né? A Honda já estreava aí, né? A partir de aí já estreiava é, cinco marchas na ML 125, que foi lançada em 1977. Você pode dar uma olhadinha, né é, a parte de trás é, já tem a, aquela garupeira inox e as demais coisas. Né? É o, o mata-cachorro aqui né no meio. E, enfim, uma, uma moto completa, uma moto completa com um grande sucesso de 1977, que fez um grande sucesso também no Brasil, né, e é, eu creio, né, em todas as partes, né, eu não tenho informação se foi lançado é, para importação, mas em todas as partes aí que a ML andou, tenho certeza, você que já teve uma ML, né, para seu uso pessoal, é, pode falar sobre esse assunto, né. Eu, por exemplo, na família tive uma pessoa, né? É, no caso, meu cunhado, que teve uma ML, eu me lembro muito bem, né? Que uma, é uma moto espetacular, né? Sem, sem palavras, né? Sem palavras. É um grande sucesso da Honda de 1977. Vamos lá, vamos prosseguindo com mais informação, né? É que o tempo tá passando, né? E nosso vídeo só tá ficando grande. Vamos lá, vamos lá! Muito bem, finalmente 1981. Esse modelo já é um dos, um, um dos primeiros, né? É um dos primeiros, aliás, o um único a ser lançado a álcool no mundo, né? É 1981, devido à crise, em função da crise do petróleo, a Honda lançou. Uma CG125 a álcool, a primeira moto do mundo a utilizar o etanol. Né? Naquela época tinha, é, já, se dizia ainda, né, álcool né, não sei porque que eles mudaram esse nome, que é tudo a mesma coisa, naquela época chamado de álcool mesmo, como o combustível. Da mesma forma que os automóveis e o álcool tinham um sistema de alimentação, é, de gasolina na partida fria, né? Aquele mesmo problema, né? É o mesmo problema que o carro teve, a moto também teve, né? Tinha que ter um pequeno reservatório de gasolina do lado, é, pra na hora da partida, né? É, na hora da partida ela conseguir pegar, né? Porque senão na época do frio não pegava nem a porrete, né? É, eu, lembro, eu lembro dessa época aí que na, quando fazia um friozinho na cidade, eu vou te contar um negócio, só via nego empurrando carro, empurrando moto era uma tristeza, né? A tecnologia da época não ajudava muito. Hoje, graças a Deus, né? seja seja gasolina, seja álcool, não tem esse problema mais, né? Mas aqui no Brasil foi a primeira moto a ser lançada no mundo nesse sistema a álcool. É claro, não aprovou muito, né? Não aprovou muito que chegar na época do frio só dava trabalho. Mas está aí, O um belíssimo modelo, né? A fotografia para você dar uma olhada e essa de mil 1981, vamos seguindo. Finalmente, em 1983, chegava um modelo novo, né? Olha aí, ó, essa vermelhinha bonitinha aí, ó, 1983 já com cinco marchas e toda remodelada. Olha que gracinha! É, tive o prazer também de estar experimentando uma dessas. É, pra época, né? Era um espetáculo, né? Pra época, é, realmente, era uma maquininha de primeira, tá bom? Pra você que é amante daquela moto boa, é, tá aí, a Titan, né? É a Titan, a melhor coisa que já existiu. Música 1989, chega mais uma renovação da Titan Today, com mais de 70 mudanças, né? É, em geral, fizeram uma mudança geral, é a moto ficou mais macia, mais tranquila, né? para se andar, enfim, né? é Cada dia melhor, cada dia, e cada renovação que eles faziam, ficava melhor a bichinha, né? Olha só que coisa linda! essa fotografia aí de 1989, é uma 125, muito macia, tive o prazer de trabalhar com uma dessas também, é, no caso aqui, já está aí com a, a, o paralama da frente, agora que eu estou vendo, né é, já estava aí com paralama de fibra, né mas mesmo assim, muito bela, muito macia, maravilhosa, as, as, os piscas do lado já eram quadradinhos também, que mudou bastante, né? 70 mudanças hein? praticamente só nesse modelo aí. Maravilhoso. <música> muito bem. É encerrar a fabricação em janeiro de 2019 é, da Titan 125. Mas hoje, né, é, em 2021 continua aí a Titan 160, né, que é a mais nova do mercado brasileiro, né. Enfim, muitas motos foram fabricadas, muitos estão aí correndo pelo Brasil afora. É um veículo de ótima qualidade, sem deixar a desejar de maneira nenhuma. Para você aí que assistiu o nosso vídeo aí até o final, que Deus te abençoe grandemente. Para você que é amante das motos, né? principalmente da Honda, parabéns pela sua é, boa escolha, né? pois é um veículo de primeiríssima qualidade. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!